Foi passado pra gente que morava um casal aqui nessa casa e eles acabaram se mudando dela porque dizem que ela é muito assombrada. Diz que eles escutavam gente batendo na porta, eles abriam, não tinha ninguém. Escutava chamando pelo nome, eles abriam, não tinha ninguém. Escutava gente arranhando a janela, arranhando a casa e eles sempre saía e nunca tinha ninguém. E de noite diz que as coisas dentro da casa... Olha, tem muito mosquito aqui, disse que de noite tinha as coisas dentro da casa, é, as gavetas começavam a abrir, as portas começavam a bater, disse que era, era atormentado dentro dessa casa, né, Thaís? E quem foi passar, que passou pra gente essa casa aqui foi o próprio cunhado do rapaz ah. que morou aqui, com a esposa, Sim. né? Aí ele passou pra gente, ele disse até que um dia ele posou nessa casa aqui e disse que teve essas presenças é. que, que Diz que a, a irmã dele logo que casou com esse cunhado dele eles vieram morar aqui, foi a primeira casa que eles moraram. Sim. Aí depois daqui eles se mudaram, né? Não ficou muito tempo aqui. Isso. E dizem que eles foi a última pessoa que morou então, aqui Thaís? E dá para ver que casa. faz tempo. Thiago olhando, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, tem coisa aí de. Então, baixo. mas você viu a lateral daquela casa lá, como que tá tudo? Parece estar tá caindo. Ah, ali, né, do. É. Então, mas ali parece não ser casa. Parece que a casa só vai até aqui, ó. Parece que ali é outra coisa. Não parece? Não hum, parece. Mesmo. Vamos ver. Vamos entrar aí. Será que dá pra entrar aí? Então, uma coisa que eu achei estranho aqui é esse aqui, ó. Não sei o que é isso. Alguém sabe aí que tá assistindo o vídeo sabe o que é isso? Eu achei estranho, cara. E aqui tá tudo, ó, cheio de teia, na né, cara? Será Sim. Que, será que faz quanto tempo isso aí que eles morou aqui? Então. Pessoal, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra dentro dessa casa, Thaís? Tá Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, ó, a gente tá abrindo aqui, um negócio aqui, que... Ferro, né? Ferro. É. Ó o trinco aqui, ó, filma aqui. Dá, li... ah, então. Dá licença, né, se tiver alguma coisa aqui sobrenatural. Licença? <risos> licença? Eita, filho. que vai? Boa tarde. Cuidado com o bicho, hein? O que tem? Tem uns galão. Tem essa, essa poltrona aqui também. O que, que é aqui, ó? Que é um quarto? É, Eu... ó. Ué, essa casa é azul e rosa, cara. Então... Estranho, né? É gente... baixinho Peraí, tem negócio Parece um taco. Parece. Não é não, faz parte. Do... Nossa, essa casa é escura, olha só. Boa tarde. Uma coisa segurando a porta. Cara, olha que sinistro isso aí. Olha aqui. não Aqui Ande? não é forrada. Nossa, e aí? Entendi. Você é dentro de outro quarto? Não sei. Nossa. Tá perigoso isso aqui, hein? que o um fio passando ali. Aqui já era outro tá quarto. Tentando. Ui, Thiago, tá caindo isso aí, velho. Tá chegando pra baixo. Tá mesmo? Ó. Senti. Ó, Alexandre. Thiago, por que, que tem esse, essa escada aí? Olha como essas paredes são sujas, Thiago. Olha ali a cor dessas paredes. Nossa, cara. Ó, só entra. Olha como tá forte essa parede aqui. Que, desculpa, que tem isso? Só entra pessoa inteligente. E olha que tanto de desenho aqui, ó, nessa parede. Olha aí. Ah, ah, é verdade. Ah. Deve ter morado criança aqui também antes deles. Uh -uh. Ou depois, né? Mas ele falou que parece que foi o último. Então. E ele falou assim que logo que a irmã dele casou, que foi morar aqui. Então, não sei se ela teve filho aqui. Então. Falou que não ficou muito tempo. É estranho, que estranho essa casa. Nossa, aqui tá caindo, Olha aqui. Nossa, essa aqui é aquela outra parte que você achou que não era é, casa. É a cozinha aqui. Cuidado. Ai, já é... olha o piso. Olha esse piso, pessoal. Aqui já é um chique esse piso, hein? A gente tem uma geladeira, mano. Tomar cuidado com isso aqui, tá Aqui é o quê? O banheiro, Nossa, Nossa, que grande. Deixa eu dar uma olhada. Também é piso, ó. Cara, olha isso aqui. Rosa. Acho que é chique, Tiago, pra época. Olha isso aqui. Vou colocar toalha. Ui, louco, tá mano. vendo que é metade metade cimento, metade de madeira, né? E grandão madeira. ele, ele, ele toma banho, hein? Grande. Dá para tomar banho em seis ali. <risos> família inteira, né? Aqui tem tá uma pia, ó. Nossa, velho, aqui tá muito perigoso. Vamos ver um. Ai, meu Deus, cuidado. Aqui. Será que tem? Outro o freezer, cara. Caramba, cara. Nossa, alguém aí já teve uma geladeira dessa? Os pais já teve uma geladeirinha dessa? Olha aqui. Tipo, erva ovo? Devia ser. Nossa, cara. E, e ela é baixinha, cara. Baixinha. Olha aqui. Nossa, ela é, ela é muito baixa, Thaís, ó. Aham. Uhum. Eu nunca vi uma geladeira baixa assim. Nunca eu não sei. que aqueles, sabe? Aqueles. Que gobar. É, nunca vi, cara. Ali tinha uma mesa, ó. Abre, tenta abrir essa porta aqui, ó. Cuidado se você puxar assim, cair tudo, cara. Então. Dá pra ir? Dá. Nossa, aqui tá perigoso. Muito perigoso. Nossa, cara. Então aqui. Ah, tinha mais coisa aqui. Ui, quase que eu caí. Tinha mais coisa aqui, ó. Parece, hum, ó, que tinha escadinha. Aqui tiver umas telhas, ó. Tá vendo? Uh -huh. Aham. O que, que é isso aqui, ó? Ah, sabe o que, que é isso? Não. Isso aí ficava em cima da casa, se eu não me engano, pra esquentar água. Será? Uma caldeira. Não é, não é em cima da casa, eu acho que era aqui mesmo que esquentava a água. Sei. Olha a corrente aqui, tá vendo cachorro? Vamos ver ali pra dentro? Vamos. medo de olhar, aqui tá perigoso. É. Cuidado. Cuidado já, cai tudo velho. Nossa, aí tá perigoso cara, aí colocou até lono, ó. ó Olha ali, filmo ali. Era tipo uma dispensa, eu acho Sim É, quer quero uma dispensa, mas tá perigoso eu Tô com medo dessa lona aí Tá segurando no telha. Tá, caraca, Como tia! Não é dessa parte aqui, que eu tô com medo disso aqui cair, cai Eu caindo na cabeça, tô com medo, cara. tá perigoso Gente, aqui tá muito, muito perigoso É, cara, dá medo de cair na cabeça, não dá? Dá Agora esse quarto aqui é estranho, cara muito estranho. Estranho demais. Mas isso? acho que é isso, essa casa, hein, cara? Hã? Eu acho que essa casa aqui... Ela não vai aguentar muito tempo também. É. Não. E será que tem alguma coisa aqui mesmo, Thiago? Então... É sinistra? Então. Agora não sei, cara. Será que ela vai se desmanchar com essa... história aí, com essa lenda aí mesmo nela, sem ninguém descobrir mais nada? Eu acho que a gente pode vir um dia de madrugada aqui. Chamar para ver se tem alguma manifestação. E como é. né, estavam as câmeras. Sim, ver se tem câmera, realmente alguma coisa fazer aí. fazer uma investigação. O que você acha? Pode ser, né? Pode ser. Vamos sair daqui de dentro aqui? Vamos. Fecha certinho aí. vou olhar aqui até que você fecha aqui. Essa casa foi construída em cima coisas. Ó. Vamos coisa lá. Não, aquela parte que não estava ali, ó. Ah. É. Então, os vidro de bebida embaixo da casa. Bebida, né? Aham. Uhum. Então. Mas é uma casa grandona, né? Grandona. Muito grande, cara. Vamos é um prato aqui. Tem um prato aqui. Galera. O vídeo é esse daí, a gente fazendo mais uma exploração. Não tem muito o que mostrar na casa, a gente está até com medo de entrar dentro dela ali, porque parece que ela está até caindo, é perigoso Sim, ter caindo na nossa cabeça. Perigoso. Então é isso aí, a gente vai estar tá vindo aqui um dia de noite, eu acredito, instalando algumas câmeras e vendo se tem alguma manifestação, se tem alguma coisa e a, se a gente descobre, né Thaís? Isso o aí, que ela é assombrada. Pessoal, se vocês quiserem que a gente venha aí, deixem aí nos comentários. Sim, a casa é muito sinistra, só que a gente vai ter que tomar cuidado. Porque se tiver alguma entidade maligna aí Pode derrubar essa casa em cima de nós pode. Cara. Entendeu? Uhum. Mas é isso aí galera, se você gostou, não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal se você não for inscrito E até a próxima, tamo junto, é nóis Falou, fui!